Sim, este fogo, na verdade, como diz, para mim não é o primeiro fogo que eu vejo, mas um fogo tão, que causou tanto medo e que causou dano na minha vida, foi o primeiro, desde criança até aqui, porque foi um fogo que eu não consigo apagar ele. Quando eu vejo uma lavareda de fogo maior por perto de mim, eu me sinto sufocada. Parece que eu estou vendo viver de novo aquele fogo que me causou tanto medo. Então, eu tenho 72 anos, dia agora eu faço 73, e moro aqui na ilha do Guató, né, é Bahia do Guató que chama, né, Bahia do Guató. Então, a gente tá trabalhando aqui, esse fogo veio bravo, bravo demais. Quando a gente assustava, o fogo, por exemplo, tava, saía de lá. Aí com o vento, ele voava assim, quando assustava, crescia fogo aqui, ó, crescia, que a gente nem... A gente não suportava ver. Aí daqui já pulava, pô lá. Eu tenho 70, vou fazer 73 já, nunca vi um fogo tão brabo igual esse aqui. Olha, tinha chama de 10, de, até de 15 metros de altura. 15 metros de altura. né, Aí a gente tentava apagar aqui, jogar água, aí meu rantinho aqui é de palha, a gente jogava água para não queimar, não queimar as coisas dentro de casa. Aí a gente. Aí eu fiquei tanto no fogo, na fumaça, tentando apagar, entorxiquei a fumaça. fiquei fui para a cidade ruim, me pegaram, me levaram para lá, me deram vitamina, remédio para pulmão. Tomei muito remédio para pulmão, porque entorxiquei com a fumaça. Porque assim, falta de ar, porque respirei muita fumaça. Muita fumaça, muito, muito, muito, muito. Aí me levaram lá para o médico e aí, graças a Deus, consegui recuperar outra vez né, tomei muito remédio para pulmão, vitamina na veia, aplicaram muita vitamina na veia, porque eu fiquei fraco, de, de... eu não estava comendo mais de, assim, ansiado de fumaça, suspirei muita fumaça, tanto tentar pagar né, para não queimar a casa, ajudei o pessoal lá para baixo também, aí que eles me tiraram, você assim, não vai aguentar, e tiraram, levaram no posto de saúde, do posto de saúde que eu fui embora para lá fiquei Passei mal, mal. Nunca na minha vida vi um fogo tão bravo igual esse aqui. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Nunca vi. Não. A gente está acostumado a ver fogo queimar por aí, por toda parte aí, mas igual esse aqui não. Daqui ele já pulava 50, 60 metros de distância daí para lá. Estava o fogo aqui, quando você já criava o fogo lá naquela altura lá de baixo Toda a parte aqui. Aqui teve lugar, eu tentei correr para lá, teve lugar aqui no Coriço ali, no rio, fogo doido lado e não consegui passar, porque o fogo cresceu para cá e para cá. Então eu voltei de novo, porque eu falei, vou passar e vou queimar, né? Voltei e fiquei aqui respirando a fumaça. Eu colocava, eu tenho um mosquiteiro, eu colocava, armava mosquiteiro, goiava dois lençol e colocava lençol, assim, o um mosquiteiro pra lá e para cá, molhado com a água, que é para mim respirar porque não tinha como respirar, né, por causa do... Só respirar respiraram de fumaça. Por causa disso que intoxiquei, por causa disso, intoxiquei fumaça. E se eu tentasse ficar mais aqui, não ia aguentar, eles falaram lá. Se eu fico bem rápido, você não ia aguentar, não. Fuma, se o pulmão não ia aguentar, eu muita fumaça. Tentando salvar as coisas, né, pagar, levar é, de queimar a casa, essas coisas aí. Aí o pessoal ficaram aí, eu fui embora, fui Graças a Deus, me ensinei, né? Estou aqui hoje e a gente hum, pretende sair daqui. Chamar. Eu fico para a cidade uma semana, máximo duas semanas. Estou louco para voltar. Porque... Mas sem criar aqui, né? Eu quero estar aqui nesse território. Para mim é um prazer estar aqui. Esse território aqui na né? Bahia dos Guató aqui. Né?